General, eu gostaria para nós encerrarmos esse bate-papo fantástico que o senhor está nos proporcionando. E eu gostaria de dizer para o senhor que aqui no nosso canal o bandido não fala não, viu? Aqui só fala o jeito que quer trabalhar. Ainda você. bem. É, outra coisa, outra coisa, general. Diante é, dessa situação Sargento, desesperadora, nós, vamos, antes, nós antes temos pessoas de todas as espécies, municípios, os lockdowns, fechando o comércio, pessoas é, desesperadas, pessoas entrando em contradições, aquela coisa toda. E, só que o que me deixa triste, de novo vou usar essa palavra, me permita. É que os IPTUs, os impostos cobrados pelas prefeituras municipais de todo o Brasil, continuam chegando na casa dos contribuintes, independentemente se eles estão trabalhando, se estão com o comércio fechado, se perdeu o emprego ou deixou de perder. Então eu pergunto para o senhor, o que nós brasileiros devemos fazer nesse momento? Acalmarmos-nos, rezarmos, eu, eu digo, no meu ponto de vista cardecista que sou, a pegarmos com Deus, ler muitos bons textos, falarmos de amor, apaziguar a humanidade, mas isso não vai resolver o problema econômico daqui a alguns meses. Que isso o nosso querido Zair Bolsonaro, eu sou bolsonarista, não nego isso a ninguém. O nosso pre presidente está dizendo desde o início da pandemia para se fazer o tratamento precoce, que nós falamos anteriormente. E agora nesse momento, meu querido irmão general deputado, o que nós brasileiros podemos fazer para, pelo menos, amenizar esse desespero que nós brasileiros estamos sentindo? Vou lhe responder, mas primeiro eu queria lhe dizer o seguinte. É, o bandido precisa falar também. O bandido também tem que ter o direito de falar. E quais são os direitos do bandido de falar? É sim senhor, não senhor e quero embora. Isso é que deveria ser praticado no dia a dia. A mídia deveria fazer isso daí com esses bandidos. E o quero embora, que eu digo, eu me, lembro, eu me lembro de uma frase da década de 70, né? do, do, da, do, do século passado, era o Brasil ame-o ou deixe -o. Se você não ama o Brasil, você não é obrigado a ficar aqui não, pode embora. Zé Disseu, Lula, é, Glaze Hoffmann esses bandidos todos aí que têm mandato ou têm espaço na mídia hoje, se eles não querem ficar aqui, vão embora, vão para Cuba, vão para Venezuela, vão para onde quiserem. Agora, o Brasil vai ter que ser continuado, vai, ter, vai continuar na mão de brasileiros que não querem que a bandeira seja colocada com outra cor, Nessa eleição passada, esse Partido dos Trabalhadores escondeu até a estrela, mudaram a cor, passaram a andar com, outras, com roupas de outras cores, que não era cor vermelha. Aí agora, porque o Lula está solto, aí porra, os caras voltaram a usar de novo o vermelho, voltaram a colocar a estrela lá atrás dos seus discursos. Isso é uma vergonha. Negaram as origens. Isso é uma vergonha. Agora vamos responder a sua pergunta. Meus amigos, a força da população, ela, é, ela, ela, ela não pode nem ser medida. Ela é incomensurável, de um tamanho muito grande. Tá certo? Então, é a força da população que deve prevalecer. Porque soberano mesmo é o povo brasileiro, não é o Supremo Tribunal Federal. O nome até pode, poderia ser mudado no futuro, porque eles estão se achando soberanos, Supremo. É a Corte Maior, basta colocar a Corte Maior, pô. É isso daí que tem que acontecer. Então, é, soberano é o povo. E se eu estou dizendo que soberano é o povo, então é o povo que tem que dizer o que, é que ele quer. De duas maneiras. Ou por meio dos representantes, e nem todos estão representando realmente aqueles que votaram neles, ou então indo para as ruas. Esses, esses movimentos que estamos vendo começando hoje, na verdade, começaram semana passada, mas a mídia não quis noticiar. Essas manifestações que a gente está vendo hoje nas ruas elas podem sim demonstrar o que o povo está querendo, o que o povo quer para o Brasil. Vocês lembram muito bem como é que começou a Revolução de 64. A Revolução de 31 de março de 64 começou quando uma grande massa da população brasileira foi às ruas. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Belo Horizonte, foram às ruas e foi a, a marcha da família. Marcha da família com Deus. Essa marcha foi o que caracterizou bem a vontade popular. Hoje, a vontade popular, de novo, pode ser caracterizada desse jeito. Eu estou sabendo que alguns estados estão organizando, de novo, uma nova marcha pela família, com Deus e pela vida. É isso que o povo precisa demonstrar nas ruas. Se isso for feito, é a vontade popular que é maior. E aí não vai ter juiz, não vai ter ministro, não vai ter quem quer governador, quem quer que seja que vá conseguir parar essa vontade popular. Eu não fico descrente, eu quero terminar a entrevista dizendo para vocês que eu não estou descrente, porque eu acredito muito que a força da população, a força da vontade popular, ela vai ser demonstrada sim nas ruas. Lembrando sempre que não podemos abrir mão da defesa da nossa saúde, da do nosso direito à vida. Então, usem máscara, se protejam com álcool gel, não se abracem, mantenham o distanciamento social mínimo, protejam é, as suas famílias também, porque nós precisamos ficar vivos. Esse vírus que nos atacou, não só no Brasil, mas no mundo todo, até hoje não teve uma ação de investigação por parte da Organização das Nações Unidas. A ONU precisa cobrar das, dos cientistas chineses que desenvolveram esse vírus precisa cobrar deles para que eles não desenvolvam um, um, um Covid-21, 25, 50, mil. Se não for feita uma investigação séria em relação a isso, outros vírus como esse podem ser criados e espalhados no mundo. É o que a gente precisa deixar como mensagem para vocês.